A Aston Martin foi só um, um, um gosto, uma alegria no Bahrein e na Arábia Saudita deve ser ali quarta força e olha lá. Olha, é... não, acho que, a, acho que a, a Aston Martin, ela não vai obviamente encarar a Red Bull ainda, tá? Isso é, é ponto pacífico, não vai, porque ainda precisa... Ainda carece de um de certo desenvolvimento e, e ainda a gente precisa entender. <risos> Olá, Tony <Antônio Carana. risos> E Ainda precisa entender o quanto ela vai conseguir desenvolver. Estava lendo no final de semana as soluções, né, que a, a, a Aston Martin conseguiu e que foram muito importantes ali para você para esse salto de qualidade, né? Então assim, o quão criativos eles foram em trazer esses conceitos que a, a, a, a Red Bull usa, que praticamente foi, foi uma coisa genial que o, o Adrian Newey trouxe né, na, no, no trabalho do fluxo de, de ar do, do, do carro já do ano passado e melhorou nesse carro desse ano e daí quando eles puxam um pouco mais aí para gerar mais downforce e tudo mais. Então, a Aston Martin conseguiu entender muito bem esse mecanismo aerodinâmico que traz a, a, a, a Red Bull e ainda trouxe elementos de outras equipes, inclusive da Mercedes. Né? porque boa parte do que se faz na, na Aston Martin também desse trânsito de, de informações vem lá da Mercedes, né? eles usam o mesmo túnel de vento, a parte traseira em função da, da, da parceria técnica, a transmissão, o motor e tudo mais. Então assim a, a Aston Martin, embora tenha tido uma inspiração claríssima na Red Bull, ela foi criativa é, em, em, em colocar isso para funcionar muito bem no carro dela, entendeu? Então ela, ela conseguiu encaixar todos esses elementos e aí você tem um carro muito rápido, é, em ritmo de corrida, que isso foi, foi muito nítido no, no Bahrein, né, então o Alonso fazendo voltas consistentes o tempo inteiro, andando... É, fazendo ultrapassagens muito boas, conseguindo se, é, se recuperar depois daquela largada ruim que ele fez, então assim, talvez o ritmo de classificação não esteja ainda é, num ponto para você dizer, ó, oh, o Alonso vai disputar a bolha, vai disputar uma primeira fila, ainda não tá nesse ponto porque a, a Red Bull tá muito à frente mas certamente ele vai entrar numa briga pelo pódio, certamente vai entrar numa briga pelo pódio, um pouco por ele e um pouco por esse conjunto da Aston Martin que é muito forte. Né, em que eles é, têm um bom assim, eles não sofreram uma degradação acentuada de, de pneus, por exemplo. Eles não sofreram, eles não têm um, um problema gerado ao Force como tem a Mercedes, como tem também a, a Ferrari. Então, assim, é, esses, esses elementos da Aston Martin são muito importantes nesse momento. Agora, é, vai fazer muita diferença ao longo do campeonato. É, o quão é, a, a, o quão forte vai ser o desenvolvimento da das se ela vai realmente conseguir manter um desenvolvimento é, consistente sólido ao longo da temporada, é, ou ela vai vai vai isso vai ser brecado como foi como aconteceu por exemplo é, no caso da Mercedes Rosa, né, que chegou num ponto e não foi mais é, só que assim, né, nesse momento a Aston Martin está investindo horrores na parte toda técnica da equipe, é, engenharia, é, toda a parte aerodinâmica, então eles estão tirando gente de outras equipes para fortalecer isso. E o Laura Stroll nunca, nunca investiu tanto na equipe quanto agora. Então, assim é, a, a chance de você ter um desenvolvimento interessante ao longo da, da, da temporada. É muito grande. E tendo um cara como Fernando Alonso ali no carro, que tem o feedback, imagino que preciso, né? Mais do que isso, para os engenheiros, é, é muito difícil ver uma queda de performance é, da, da Aston Martin ao longo do ano. Então, assim, não vejo ainda na Arábia Saudita, por exemplo, a, a Aston Martin numa briga direta com, com a Red Bull ou mesmo com a Ferrari, mas ela vai beliscar, ela vai beliscar sem dúvida. Gabriel, você vê a Aston Martin em que patamar no GP da Arábia Saudita? É, eu, eu concordo praticamente com tudo que a Eve falou. Eu acho que a Aston Martin corre por fora na briga pelo pódio na Arábia Saudita. É, se eu tivesse de palpitar, eu diria isso. Corre por fora com o Alonso, evidentemente. O Stroll acho que é uma tarefa bem mais difícil. É, eu digo que corre por fora porque eu vejo o Ferrari em vantagem na Arábia Saudita em relação à Aston Martin. Acho que a gente tem uma briga nesse momento que se desenhou no Bahrein e que talvez se repita em outras pistas com as características do Bahrein, justamente pela Aston Martin ter esse, é, esse fator do downforce jogando a favor dela. É, mas a Arábia Saudita, eu acho que é uma pista que favorece mais a Ferrari pela velocidade de reta. Acho que o investimento que a Ferrari fez em velocidade de reta, e é, não é de agora, já é de algum tempo, ele tende a cobrar, a colher frutos em uma pista como a Arábia Saudita, e por mais que, a que o motor Mercedes não seja a draga que era ano passado, ele corrigiu as mazelas que ele tinha, a Aston Martin não é um dos principais carros em velocidade reta ainda, talvez ele seja, é ele falou, eles têm um projeto de desenvolvimento muito interessante, eles têm promessas de desenvolvimento muito grandes, mas na Arábia Saudita, a projeção que eu faria antes do campeonato e até mesmo depois do GP do Bahrein, é da gente ter uma Red Bull com Ferrari brigando, ainda que na minha visão a Red Bull um pouco favorita, e a Aston Martin mais nesse terreno da terceira força. Porque eu acho que a Mercedes vai sofrer tanto quanto a Aston Martin, e nas, nas coisas em que a Aston Martin tem de positivas, a Mercedes não tem. Então eu acho que elas podem sofrer no mesmo ponto, mas a Aston Martin compensa em coisas que a Mercedes não vai compensar. Então eu colocaria a Aston Martin hoje, nessa prévia da corrida, como uma terceira força correndo por fora numa briga por pódio. Mas certamente, em condições normais, dentro de um top 5. É, o que já é muito para a equipe. Tá? E, e respondendo o GC que está aqui embaixo, acho que não. Acho que não é um brilho só de GP do Bahrein. Acho que a gente vai ver a Aston Martin frequentemente andando no pelotão da frente. Acho que o Alonso vai alugar o pódio nessa temporada. É, mas a Arábia Saudita tende a ser mais desafiadora para o que é esse carro do que um Bahrein e até mesmo do que uma Austrália daqui a duas semanas você em casa o que acha, o que prevê para o GP da Arábia Saudita Red Bull vai brigar com a Ferrari ou mais fácil Ferrari vai brigar com a Red Bull Aston Martin com Alonso vai tentar o pódio ou vem como terceira força, a Mercedes será uma catástrofe, como o que acontece em The Last of Us. Coloque aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. É muito importante ter a sua participação e o seu comentário.